Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar as orientações para a elaboração dos enunciados dos fóruns de discussão. Vamos lá? Esse aqui é o nosso template para o fórum de discussão. Aqui você vai colocar o nome da disciplina e o seu nome completo. E para cada módulo você vai criar então uma proposta de fórum de discussão. É importante inserir aqui o título do módulo. Essa disciplina tem dois módulos, então eu vou preencher do template apenas o fórum do módulo 1 e do módulo 2 e eu posso apagar aqui os outros modelos. Qual é a ideia do fórum? O fórum de discussão dentro do modelo do FMS Digital, ele não é um fórum avaliativo, ele é um fórum para que o estudante possa ter um, um espaço de troca, de colaboração, de engajamento a partir de uma proposta relacionada ao conteúdo do módulo. Cada professor especialista, de acordo com o módulo e os conteúdos que estiverem sendo trabalhados nesse módulo, vai elaborar, então, uma proposta de fórum de discussão para que os estudantes tenham, então, disponível esse espaço de colaboração e de trocas de experiências e informações. O fórum não é avaliativo, porém, o estudante só consegue avançar na trilha se ele participar. Então, é muito importante que essa, essa proposta ela seja motivadora para o estudante realmente engaje ele em algum conteúdo desse módulo que está sendo trabalhado. Então, aqui no template do fórum, você vai colocar aqui o título do módulo e aqui você vai escrever o enunciado do fórum. É possível você propor que o estudante realize alguma ação numa ferramenta externa ou uma ação desplugada também e traga para compartilhamento aqui e também é possível que você elenque algumas questões pra, é, disparadoras que possam fomentar a discussão aqui no fórum e logo abaixo do enunciado você vai escrever quais são as orientações para a mediação desse fórum então, essas orientações para a mediação do fórum, elas são muito importantes para que o tutor consiga direcionar o estudante dentro dessa proposta de aprendizagem que está sendo colocada aqui dentro do fórum. E outro ponto importante: se você fizer uma proposta de fórum que tenha certo e errado nas respostas dos estudantes, é preciso que esses parâmetros sejam indicados naquele espaço do template para que o tutor tenha uma referência de como orientar o estudante na, é, nas suas respostas e nas suas interações. E se você quiser se inspirar nas propostas de fórum que já foram executadas, nesse menu disciplinas você tem acesso a toda a documentação das disciplinas que já foram ofertadas. E clicando aqui, você pode acessar então os documentos de planejamento dos fóruns e também de outros documentos é, do planejamento didático do FMS digital. E uma dica super importante, a gente acredita que o fórum deve ser um espaço prazeroso para o estudante participar. Então a gente orienta que as atividades e as ações e propostas dos fóruns, elas realmente... Convidem o estudante para participação e não sejam enfadonhas ou que o estudante se sinta desmotivado a participar por ter uma proposta muito engessada ou que vai exigir que ele estude demais ou leia demais um determinado conteúdo. Ele vai precisar fazer isso para avaliação do módulo, vai precisar fazer isso para atividade check-out de presença. Então, a gente quer que o fórum seja um momento realmente de colaboração e de troca e que ele vai aprender com certeza também. Se você tiver qualquer dúvida sobre a elaboração dos enunciados dos fóruns, você pode consultar novamente o guia para professores especialistas ou entrar em contato com a equipe multidisciplinar.